Segundo o dicionário, capitalismo é a organização econômica em que as atividades de produção e distribuição obedecem os princípios da propriedade privada, da competição livre e do lucro. Produzem uma divisão da sociedade em duas classes antagônicas, porém vinculadas pelo mesmo mecanismo. O mecanismo do mercado, a dos possuidores do meio de produção e do proletariado industrial e rural. Que? Olá camarada, seja bem-vindo ao Entre Foices e Martelos. No vídeo de hoje eu quero dar uma breve introdução sobre o que é o capitalismo. Dá pra explicar o capitalismo de várias formas diferentes, mas nem sempre é uma coisa fácil de se fazer. Ou ela fica longa demais, ou ela vem cheia de termos técnicos que no final das contas a gente vai ter que explicar de novo. Então, nesse vídeo, eu vou tentar explicar essa bagunça toda e, quem sabe, deixar tudo um pouco mais claro pra você. O capitalismo tem três bases principais. Três características que diferenciam o capitalismo de todos os outros sistemas econômicos antes e depois dele. Essas três bases são a propriedade privada, dos meios de produção, o livre mercado e o lucro. Dá para ter capitalismo sem uma dessas bases? Eu diria que não. Até porque alguns diriam que são todas as mesmas coisas. Agora, deixa eu explicar o que é cada uma dessas bases. Propriedade privada. Quando a gente fala de propriedade privada, a gente está falando de propriedade privada dos meios de produção. A gente não está se referindo à propriedade pessoal, que são as suas roupas, a sua casa, o seu carro, o seu celular, sua pasta de dentes, sua escova de dentes. Não, a gente está falando de meios de produção, certo? O que são os meios de produção? Os meios de produção são as fábricas, são as máquinas, fazendas, minas, terreno, entre outros e também meios de transporte, tanto de pessoas quanto de mercadorias e também a propriedade intelectual, ou seja, os direitos a um livro, um filme e por aí vai. Basicamente, tudo aquilo que produz algo ou realiza um serviço ou que é um produto é uma propriedade privada. Seria muito bacana... Se todo mundo tivesse acesso a todas essas coisas. Mas aí, essa propriedade não seria privada. Ela seria coletiva. 2. Livre mercado. O livre mercado não tem nada a ver com o mercado livre, ok? O livre mercado é uma coisa um pouquinho mais abstrata. É, não é um site, não é um supermercado, não é um lugar no seu bairro. É, não tem uma sede, ok? O livre mercado é uma coisa invisível. É uma coisa que só existe quando as pessoas interagem, certo? Quando as pessoas decidem trocar coisas. E o livre mercado tem apenas uma regra. Não há regras. Tá, na verdade existe a lei da oferta e demanda. Mas a lei da oferta e demanda ela é mais uh, o mecanismo pelo qual o mercado funciona do que realmente uma regra. Certo? O que, que é a oferta e a demanda? É simples. Quanto mais difícil for de conseguir um produto a gente fazer ou encontrar ele quanto menos desse produto existir no mundo e quanto mais gente estiver procurando por esse produto provavelmente ele vai ser ele vai ter um valor maior para as pessoas e vai custar mais ao mesmo tempo se um produto for muito fácil de fazer ou de encontrar ou nem todo mundo quiser esse produto, mais barato ele vai ser, né, menos valor ele vai ter para as pessoas, portanto, o preço dele vai ser mais barato. E aí, então, pela combinação desses fatores diferentes, né, entre a oferta, ou seja, a disponibilidade de um produto, e a demanda, ou seja, a procura, é, você consegue chegar aí num preço, e é baseado nesses preços, que o mercado funciona, ou seja, você precisa que alguém esteja produzindo e que alguém esteja comprando, por exemplo, digamos que um pacato fazendeiro esteja precisando de sementes e você de algumas batatas, certo? Se você tiver as sementes que ele quer e ele tiver as batatas que você quer, vocês podem fazer uma troca, ele fica com as suas sementes, você fica com as batatas deles e pronto, fizemos. Uma troca é claro se você só tiver cenouras e ele não quiser cenouras não vai ter como fazer troca ou pelo menos ela vai ser muito menos valiosa para vocês dois eventualmente criaram a moeda para ser um objeto de valor fixo que pode ser trocado pelos objetos que você quer assim você não precisa ficar andando por aí com o um saco cheio de cenouras quando você for comprar uma camisa por exemplo a partir daí surge a competição, duas pessoas que estão vendendo a mesma coisa precisam convencer o consumidor de que é melhor comprar com ela e não com a carinha ali da esquina. E por que que é importante comprar de um e não de outro? Bom, depende de quem você pergunta. Honestamente, ninguém sabe para que serve um bilionário. Claro, alguns milhões na conta de qualquer um já resolve uma vida inteira, mas um bilhão a maioria das pessoas não consegue nem entender qual é a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão. E olha que a diferença é enorme. É claro que, para mim e para você, acumular dinheiro é importante, porque a gente precisa pagar coisas como conta, comer, comprar roupa, se entreter. Mas o objetivo do capitalismo não é acumular o suficiente. O objetivo do capitalismo é acumular mais, sempre mais. E o que o capitalista acumula é o lucro e o capital. E sim, são coisas diferentes, mas isso é assunto para outro vídeo. É claro que isso tudo aqui é uma simplificação enorme do que é capitalismo. É, tem um tal de Carlos Marques, acho que é esse o nome dele, que escreveu assim, três livros enormes e complexos sobre isso. Não tem como eu conseguir explicar tudo isso em um único vídeo curto. O que eu quero com esse vídeo é só começar a discutir o capitalismo. E eu pretendo fazer muito mais vídeos explicando cada uma das coisinhas que eu citei aqui. Mas ainda assim, eu preciso responder. Qual que é o problema disso tudo? Por que é que os malditos comunistas odeiam tanto o capitalismo? Bom, talvez não seja tão óbvio assim, mas cada uma dessas três bases interagem uma com a outra. E no processo, elas excluem o trabalhador da equação. Acredite se quiser, mas toda a explicação que eu dei sobre essas bases foi do ponto de vista de quem defende o capitalismo. Em toda essa narrativa, você deve ter notado que a gente não falou de dois personagens, o patrão e o trabalhador. Vamos começar com o trabalhador, que é quem, de fato, faz o trabalho. É ele quem colhe os materiais, é ele quem faz o produto, é ele quem distribui o produto e é também o cara que vende o produto, mas não é quem fica com o lucro. Isso porque o trabalhador, também conhecido como proletário, não é dono de nenhuma das coisas que se usa para produzir as mercadorias, ou seja, os meios de produção. O proletário ele não é dono das terras ou das minas onde ele colheu os materiais, ele não é dono das fábricas nem das máquinas onde você processa esses materiais, e muitas vezes ele não é dono nem dos caminhões, trens, aviões, moto, bicicleta, que distribuem as mercadorias, ou das lojas que vendem os produtos. O trabalhador que produz tudo não é dono nem mesmo do produto que ele faz. O dono disso tudo é o patrão, também conhecido como burguês. E o burguês ele só pode ser dono de tudo isso, mesmo sem produzir nada, por causa da propriedade privada. E o burguês só é capaz de ter propriedade privada porque tem um lucro tem o dinheiro e tem o capital, que de novo, são coisas diferentes, assunto para outro dia. O burguês só tem tanto dinheiro, ele só tem tanto capital assim, porque ele lucra em cima do trabalho do proletário. O burguês só tem o direito de ter todas essas coisas por causa da lei da propriedade privada. A propriedade privada pode ser adquirida com dinheiro, é, com a troca por herança, mas primeiro ela foi conquistada à força. Então, o direito à propriedade privada geralmente não é um direito muito legítimo. Como que o burguês consegue os meios para adquirir uma propriedade privada? Ou ele já nasce rico, ou ele explora outros trabalhadores para crescer o próprio lucro e adquirir essas coisas. E como o burguês explora o proletário? Através da mais-valia. Mas não é só dela, tá? É mais valia, é a diferença entre o valor do trabalho do proletário e o quanto esse proletário é pago pelo burguês. E o valor é Olha só, já tô complicando de novo, né? Toda essa teoria, ela é muito mais profunda do que esse vídeo vai chegar. E ela pode parecer, assim, muito complicada, complexa, cheia de termo técnico que ninguém sabe o que significa. Mas não são coisas que o Marx revelou ao mundo, não são coisas que ele inventou. São coisas que você provavelmente já percebeu na sua vida. Você já deve ter percebido que você trabalha muito mais do que o seu chefe. E ainda assim, ele recebe muito mais do que você. Como eu disse, o Marx não inventou o capitalismo. Ele não inventou o socialismo, ele não inventou nada disso. Ele só, apenas, passou a vida inteira estudando economia, direito, história, sociologia. Na verdade, ele quase que inventou a sociologia. Enfim, ele passou a vida inteira estudando o sistema, entendendo os mecanismos dele e explicando, deixando bem claro que esse sistema precisa acabar. Só que outras pessoas, antes, depois dele, pessoas que concordavam e discordavam dele, também observaram as mesmas coisas. E isso é porque essa é a realidade. Isso é o capitalismo. Eu não acho que eu tenha te convencido só com esse vídeo, mas eu espero pelo menos ter te deixado interessado em ouvir mais sobre. Eu espero que você fique com a gente nessa série. Onde eu vou me aprofundar em cada um desses pontos. Então, até a próxima. Se você gostou, deixa um like. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Onde eu vou entrar em mais detalhes sobre cada um desses assuntos. E de comentar o que você achou. Se você gostou do nosso conteúdo e quer nos apoiar. Você sempre pode nos ajudar no Padrim. Qualquer quantia ajuda. E seu nome pode aparecer aqui, se você quiser. De novo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau!